Oi amores, eu sou a Nestãs e vou mostrar mais um vídeo aqui no canal, então roda a vinheta. Like, hey, as as to... Não sei se a maioria de vocês são assim, mas infelizmente eu nunca trabalhei de fato. Nossa, carteira assinada e tal, essas coisas. A minha vida foi sempre estudar, estudar e estudar. Daí, por forças maiores, decido eu procurar um serviço aos meus 19 anos. Daí tu, tu vai muito feliz procurar um serviço, porque assim, falar, nossa, quero trabalhar, vou procurar um serviço, é a coisa mais fácil que tem no mundo, né? Daí que a trama se intensifica, a trama se fica tá, para tipo, é que eu não sei agora como que é, mas aí, tal, tá porém, você vai linda sorridente, toda feliz nossa, meu primeiro emprego você distribui um currículo pro Deus e o mundo, tem uma porta aberta e você tá lá distribuindo currículo, não sabe nem pra quê depois, no final do dia você não sabe pra quantas lojas você distribuiu seu currículo, você não sabe quais são as lojas que você distribuiu o seu currículo mas tudo bem, você fica naquela expectativa lá, olhando e-mail, com o celular perto fica toda animada, né? daí, de repente, alguém te chama Pra uma entrevista de emprego Você fica, nossa, super animada Se arruma, passa uma hora e meia Se arrumando, fala assim ah, agora que eu vou conseguir o meu sonhado emprego Depois chega lá, você Trava que não entra um filme Uma agulha Daí tu chega lá e tem uma pessoinha Te esperando, detalhe Minha primeira empre... Minha... Minha primeira entrevista de emprego A primeira coisa que a pessoa pergunta Qual que é a sua experiência profissional? O que você pensa na hora? Vídeo pra YouTube serve? Se for assim, eu tô lascada Porque meus vídeos tá tão ruim que eu tô precisando procurar emprego Ô oh, vida! Mas aí você fala, não... É meu primeiro emprego. A mulher te dá uma olhada de cima a baixo. Daí, a pessoa pra completar, né? Que você já tá travada com ansiedade a mil, que ela na porcaria do emprego e não sabe o que vai acontecer. A mulher te solta mais uma. Me fale um ponto forte e um ponto a desenvolver. no momento você pensa mil coisas, mas não acha uma coisa pra falar pra mulher. Daí do nada solta uma. Então, eu sou muito empenhada, muito dedicada no que eu faço. Eu acho que um ponto a desenvolver é porque eu sou muito autodidata. Eu faço tudo na correria, eu gosto tudo do meu jeito. E eu sei que não é assim, mas eu tento melhorar. Porra, tu tinha 30 mil e uma coisa pra você falar. 31 mil coisas. Você fala as coisas mais comuns e mais... Mas.. É meu! Aí a mulher fala, muito bem Natália, pode tentar ali fora, guardar? Né? Aí tu vai lá. Pensa que é rapidão, pensa que é coisa de máximo dois minutos, cinco minutos, no máximo estourando Two hours later Você já tá com super ansiosa, super ansiosa, não sabe o que tá acontecendo. Tudo bem, espera mais. Two hours later. Daí chega um ponto que você já fala assim, não, tem que me contratar, tá me prendendo tanto aqui que eu já sou funcionário já vou pagar essas horas que eu tô aqui esperando. Daí a mulher aparece e fica assim, meu Deus, vai falar pra mim fazer o exame admissional e ó, é nós na fita. Que nada! A mulher simplesmente fala que não foi dessa vez, mas vai guardar meu currículo pra uma próxima oportunidade e me despede. What? Eu fiquei aquele tanto de tempo à toa? É isso mesmo que você está me dizendo? Deu uma vontade de me... Eu seguro aí, porque eu sou educada A única coisa que pega pessoas inexperientes Call center Vamos nós fazer a, a porcaria da inscrição Lá no site pra call center Porque, né, pelo menos eu emprego Eu vou estar tá recebendo alguma coisa Menino, foi tudo ótimo Falei que eu não tinha experiência nenhuma Entrevista de emprego, tal, tal Aí eu, opa, lá no pique Lá toda, uhul Vou começar amanhã Pode chegar aqui 3 horas da tarde Aí eu, porra, mano tirei uma sorte grande, vou trabalhar só 3 horas por dia, olha, aí eu já fiz meus cálculos, né, eu já falei, poxa, eu entro 3 horas, saio 6, 6, 45, eu tô na faculdade, 10 horas eu saio, chego 10 e meia, aí eu viro pra mulher e falo, nossa, mas eu vou trabalhar só 3 horas, que maravilha, aí ela, assustada, né, falou assim, como assim 3 horas, você vai trabalhar 5 horas e meia, aí eu não entendi, né, porque assim, como que eu vou trabalhar 5 horas e meia entrando, 3 horas da tarde, eu fiquei já assim, uai Daí eu pergunto o mais óbvio, né Qual que é a minha jornada de trabalho? A mulher simplesmente olha pra mim e fala Você vai entrar às 15 horas E sair às 23 e 30 Música Se inscreve no canal, deixa aí uma experiência horrível de procurar emprego que você teve ou que você está passando agora Espero que gostem do vídeo, não se esquece de deixar o um like, se inscrever aqui no canal E é nóis, até o próximo vídeo!